transtorno opositor desafiador será que meu filho pode estar com esse transtorno o TOD ou transtorno positivo desafiador é um transtorno do desenvolvimento que faz com que as crianças tenham muitas características de se opor a figuras de autoridade desobediência comportamentos inadequados agressividade, crianças que batem, chutam, gritam, que têm comportamentos disruptivos e desproporcionais ao que está acontecendo no ambiente. Esse transtorno é um transtorno muito sério e importante, porque no futuro, quando as crianças viram adultas, muitos adultos que têm transtorno de conduta que são adultos, que se desacatam a autoridade, que tem problemas, mais problemas de envolvimento com uh, problemas de polícia, com problemas de violar leis e regras, maior uso de drogas, problemas sociais graves e importantes por essa incompatibilidade, por, esse, por esses problemas de condutas próprios, muitos desses adultos já tinham na infância transtorno positivo desafiador. Então, ele é um, um transtorno sério que precisa ser cuidado com terapias comportamentais. Mas, muitas vezes, as crianças que têm esses comportamentos disruptivos também na infância, porque faz parte do processo de desenvolvimento, elas são taxadas como, ah, meu filho tem transtorno positivo desafiador. E, muitas vezes, as crianças com autismo, também são colocadas como crianças que têm transtorno positivo desafiador, sendo que muitas vezes a gente precisa pensar. No transtorno positivo desafiador, o reforçador, o objetivo da criança é se opor e ver a reação do outro desregulada. Então são crianças que fazem intencionalmente algumas algum, o uso de comportamentos inadequados, para ver desregulação nas figuras de autoridade. Então são crianças que por algum motivo precisam ou querem ver a reação do outro de irritação, de nervoso, de estresse. E a gente tem que pensar que crianças com autismo têm dificuldade em teoria da mente, em entender o que se passa na cabeça do outro, em interpretar muitas vezes essas expressões faciais e esses comportamentos, porque eles têm dificuldade de entender o que se passa. Têm dificuldade em teoria da mente, não são incapazes mas tem dificuldades até aprenderem a fazer isso habilmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar acrescentando diagnósticos a crianças que têm dificuldades comportamentais. Então, a gente precisa trabalhar com essas crianças. Regras e limites claros, porque muitas vezes, os nossos regras e limites ambíguos, ora a gente deixa fazer, ora não deixa, deixa essa criança... Alterações no comportamento. A gente precisa ajudar essas crianças a se comunicarem melhor, porque se comunicando elas fazem menos birras, elas ficam menos nervosas, menos estressadas, jogam menos coisas, se desregulam menos que muitas vezes isso tudo é confundido com Totti. Então a gente precisa ajudar com apoio de figuras para que ela possa. Entender, interpretar também o que está sendo colocado para elas. Resumindo, aumento na comunicação, melhora nessa comunicação, tanto expressiva quanto receptiva, regras claras e limites. Se você precisa, pede ajuda de um terapeuta comportamental. É muito importante que uma equipe multidisciplinar apoie, ajude e te traga técnicas específicas sobre isso. Mas vamos tentar não taxar nossas crianças. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha se você gostou. Tchau, tchau.